Quando a gente tomou a Avenida Paulista para gritar contra a criminalização das drogas, que é a fonte do lucro dos traficantes, é a fonte do lucro da polícia, é a fonte da morte da juventude, essa mesma polícia veio reprimir a gente duramente com bombas, balas de borracha. É por isso que uma semana depois, hoje, a gente está aqui de volta, dizendo que como jovens da Espanha, do Egito, do mundo árabe, nós vamos tomar as ruas, nós vamos nos ligar aos trabalhadores, nós vamos nos organizar em cada escola, em cada local de trabalho para resistir resistir. Contra conta tudo isso. Pula quer censura. Quem não pula quer censura. Quem não pula. never Viva a liberdade de expressão, viva o amor isso, Maconha, é. aborto. É proibido essas palavras, tá ligado? A democracia que inventaram na, na Grécia, até hoje é uma boa ideia. Mas nós ainda estamos aprendendo a fazer. Acabou a ditadura e infelizmente a gente vê que num país onde se diz democrático, onde se diz ter liberdade de expressão, ainda hoje os estudantes, a juventude é reprimida por colocar as suas bandeiras nas ruas. Eu acho que as pessoas que estão na rua, elas devem agradecer um pouco a multidão que está aqui gritando pra, pela nossa liberdade de expressão, liberdade de escolha, porque se não fosse como pessoas como nós lutando por esses direitos, ninguém ia ter acesso a nada. Enfim, tira esse cu do sofá. E vem pra rua gritar pelos seus direitos, você tem ainda a voz, aproveita enquanto você tem.